Fala galera, eu sou Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal. Então, eu fiquei um tempinho sem gravar vídeo aí. Durante essa quarentena, eu tive problemas... Tô tendo problemas aqui com, com os vizinhos aqui de barulho, né? Som alto, cachorro latindo... Tá vendo aí a história do barulho que eu falei? Essa daí, ó. tá tava me pedindo de gravar vídeo. É, faz parte, né? Aí, galera. Todos os dias a mesma coisa. Então, eu fiquei um tempinho aí sem, sem conseguir tá postando um vídeo. Pra mim, tá gravando um vídeo, teria que ser só de madrugada. E aí, pra mim, tava ficando bem complicado gravar vídeo. Mas, eu optei. Vou estar isolando a janela, fiz um isolamento acústico, agora eu consigo estar gravando o vídeo, com uma qualidade legal, sem interferência no áudio, sem cachorro latino, sem som alto. Então agora tá bacana, a gente vai conseguir fazer um trabalho legal. Vou ficar sem janela, mas a opção que eu tive foi essa. Então é isso aí, vamos lá, vamos estudar? Nós vamos falar agora do ritmo baião, aquele assim. ó. <música> para tocar o baião no violão, eu faço da seguinte forma, ó, eu puxo o acento aqui, sempre no polegar ó. aqui eu estou fazendo um acorde de 1007, como a gente já tinha conversado sobre a importância do acorde dominante no, no baião, no forró pé de serra estou usando aqui o Mi7, e aí eu venho aqui no baixo Mi, na sexta corda, e uso aqui faço aqui a célula rítmica do baião. Isso aqui é de extrema importância para se si tocar o baião. Então eu indico que você pratique bastante isso aqui. Usando o bordão do acorde que você está fazendo, no caso aqui estou fazendo o mi estou usando o bordão de mi Se eu for, por exemplo, para Lá, Lá 7, eu uso a quinta corda em Lá e faço o mesmo procedimento. Está vendo? Isso aqui que dá a característica do Baião. muito pensar é o seguinte, o bordão, ele é como se fosse a célula das abumba, fazendo um tu-tum Como se fosse o bacalhau da Zabumba para fazer os contratempos ou os repiques. como dá para brincar bastante ó polegar aqui como a célula rítmica do grave e aqui a célula do bacalhau então sei, vou praticar o baiano.